Oho! Oh. E aí, meus amigos da Elite Clássicos, aqui é o Esu. Tô de volta na área com Mega Man Legends Episódio 5. Bom, galera, estamos aqui, fizemos a dungeon, né? A primeira subgate né? que o jogo fala, chama de subgate. Um subportão, não sei porquê. Pegamos alguns itens pra pular mais alto e outros itens que eu vou tentar entregar pra Roy aqui e ver o que acontece. Item development. O rapid fire barrel foi utilizado para fazer a Buster Parte metralhadora. Hum, essa Buster Parte aumenta o seu alcance de disparo. O aposto que vai te ajudar quando você tiver que atirar em um monte de inimigos de uma vez. Ah, só isso. Tá, beleza. Então, me leva para downtown, então. Eu preciso preencher os meus ah, como é que eu posso dizer? Um sub-tanque, né? Tá vazia essa cidade. Tem dois moços aqui. Pulei para cima vejamos <risos> Vejamos que eu posso comprar aqui vilar Jacket, aumenta a defesa, corta a defesa, pela. É, aumenta a defesa né, não, reduz o dano pela metade, vai, é mais fácil assim, shield repair. repara, repara, escudo danificado, ok, hyper cartridge, recarrega munições especiais, armas especiais, camelionete, Cam é, camuflagem por um tempo limitado, ok, esses são itens interessantes, e partes, laser, ataque mais 4, Range mais 4, nossa, ataque mais 3, Power Rising Ômega. Nossa, ela tá vendendo uns itens muito cabulosos aqui, que eu já poderia ter comprado alguns antes, né? Vou pegar esse laser aqui, isso é doido. Agora, range mais 4, eu prefiro Turbo Battery, Energy mais 4, ok. Vamos comprar então também Kevlar Jacket, aumenta a nossa defesa. Vamos preencher o, o subtanque 500, né? É 100, 100 zenos para cada unidade que você recarrega. Barra de energia, vamos comprar uma, né? Uma unidade. Eu até poderia comprar um extra pack, né? Mas eu acho que eu vou juntar um pouco mais de dinheiro. Se eu precisar, né? Vai que tá. Vamos equipar então. Power Raise Alpha, vamos colocar laser, aumenta muito meu ataque E Turbo Battery, olha só Vou ficar com um tiro fortíssimo E eu posso, posso disparar diversos deles Hum, ok Tá, então, vamos para o... era leste ou era oeste que eu tinha aqui? Deixa eu dar uma olhada no mapa mundial eu tenho que ir para o Lago Jun, é a oeste. Vamos lá. Como é que eu sei que eu tenho que ir para lá? Qualquer coisa fala com data, se você não sabe por onde tem que ir. Nós vamos lá, porque tem outro subgate lá, uma segunda seção de cidades. Ok. Aqui tem a Catox TV, né? Aqui tem um local cheio de minigames pra você fazer. Minigames de estourar balão, de chutar bola no cachorro. É, eu não vou fazer esses minigames agora. Eles dão uma graninha até, se você fizer eles. E vai ser importante que a gente faça todos eles pra conseguir os prêmios. Não só dinheiro. 800 zenis. Broken Propeller. É. Uma hélice quebrada, um negócio assim. Ok. Aqui é o um museu, eu não sei se tá aberto, deixa eu ver. Não, não está. Fechado, voltaremos em breve. Acho que eu preciso fazer a.. A, a segunda subgate pra conseguir o item pra entregar pra menina abrir ali. Isso aqui é um estudo de desenvolvimento de jogos. <risos> Olha lá. Não, uma escola, né? Aprender como fazer jogos legais como Evil. <risos> ok, né? Da Capcom fazer o quê? Olha o merchan. 30 zeres, Ok. É verdade, eu tenho que falar com a menina que fica pintando aqui, né? Vamos mas ver. Hmm. Está fazendo pixel art. O que você <risos> O que você acha que eu tenho que adicionar? Algum talento vermelho, né? Tem que falar para ela vermelho. Really? But there's nothing wrong with this cold eventualmente eu vou arrumar a é, tinta vermelha para ela, mas eu não vou fazer isso agora. A propósito, o carro ele pode chegar até aqui em cima. Então, vou chamar ele aqui rapidamente, só para ele vir até aqui. OK, deixa aí. Ah, eu fiz uma parte nova, né, Machinigan. Role, Ah, Special Weapon. Change. Parade Buster. Normal. Minas. Granadas. Ué. E a mitralhada da Machine gun que ela fez? Ah, é uma Buster part, não é? Pera. Já tá equipado. Eu acho que já tá equipado, né? Não, eu tô equipado com a granada. Ué, cadê a manchina? Bro. Alguma coisa de errado aconteceu aqui. Hum. Tá, já que eu peguei novos itens, fala com a Ro aqui. Vamos ver se ela cria alguma coisa. Cadá. O motor quebrado, o Broken Propeller né? e o Broken Cleaner foram usados para fazer Vacuum Arm. Ah, uma arma especial. Essa arma é um pouquinho diferente, você não pode usar para atacar, mas você pode usar para facilmente coletar os fragmentos de refratores espalhados. É, para você puxar né, o dinheiro. É bem interessante até. É bom pra você farmar lá naquele local que eu falei há um tempo atrás. Oh, mas, bro, bro, bro. Era uma buster parte esse machine, não é? Olha lá. Energia mais 3 e rapid 1. Eu vou equipar aqui. Acho que vai ser melhor do que esse turbo ou alguma coisa aqui. Eu perco um pouco, mas eu ganho um pouco de, é, de rapid também. Você ouviu o que aconteceu? Alguém roubou todos os barcos aqui. Agora só existe um e ele está quebrado. Ah, tudo bem. Vamos mexer nessas coisinhas aqui. 20 Zenes. Ah, eu queria alugar um barco também. O quê? Ir para as ruínas? Não, eu não. Eu ia usar para pescar. Tem muita truta lá fora, no lago, sabia? Hum. É, cara, eu não gosto de pensar. Aqui tem o Dr. William. É, o nome dele é Willy, só que ele não é o Dr. William. Precisa de um barco? Normalmente você poderia escolher, mas não temos nenhum barco agora, desculpe. Desculpe, não tem barcos lá também. Alguém veio e roubou todos os meus barcos. Eu só tenho um sobrando e está quebrado. Não vai ser de muita ajuda pra você. Insiste eu vou conseguir passar aqui. Mexe na lata de lixo. 10 anos A gente vai falar com esse cara aqui? A única coisa errada com esse barco é a... é o, a proteção do refrator e de Coplings. Eu não sei o que é Coplins, eu esqueci o que era. Se eu tivesse um grande refrator como o seu, eu poderia provavelmente consertá-lo. Vamos chamar Arrow para ela consertar esse barco. Really There. Well, you really think you should be doing that? Would you look at this All we need to do is fix the Transformer and the Refractor, and it'll be as good as new! Roll! And what do you think you're doing, hmm? Huh? Um... Mega Man, could you hand me a wrench? Uh, just a sec, Roll! There we go! All fixed! Whoops! I'm sorry! I don't know what came over me. I just started fixing the ship and. You really love machines, don't you? I can tell just by looking at your face. Hmm? Well, your face. It's covered with grease. <laughs> I'm glad I could get someone as pretty as you to fix my boat for me. Tell you what, you can use it anytime you want. You'll we'll be able to get to the island now. That's great. Let me know when you want to go out to the island. I'll pilot the boat for you. See you later. Okay. Ok, pessoal, tô de volta aqui. <laughs> Eu tive que aumentar um pouco o volume dessa cena porque ela é muito baixa. Esse jogo ele sofre de um problema de inconsistência no volume das falas em algumas cenas. E às vezes ele fica tão baixo que até mesmo no volume máximo fica baixo. Será que vocês me entendem? Bom, é o seguinte. A gente vai utilizar o barco e coisas ruins vão acontecer. Muitos inimigos, Laser Energy e Rapid, vão ajudar, mas... É... Que eu posso estar fazendo talvez eu sacrifico um pouco de poder de fogo para ter alcance rapid energy né dar uma equilibrada aqui nessa parte se você precisar comprar outras peças para melhorar ainda mais esses três atributos né ou melhor dizendo esses quatro né que são quatro melhor ainda bom Uh... Quais são as sub-armas que eu recomendo? Granadas não ajudam, Powerade Buster não. Cara, eu já tô aqui, eu vou assim mesmo. É o barco, chame a Ro. Tá, missão é proteja seu barco dos ataques inimigos, atire e destrua os torpedos do submarino vermelho e os mísseis do navio amarelo antes que eles acertem ao ah, seu navio. Ok. Tá, tá um pouco mais rápido, tá indo mais longe e tá disparando vários tiros. Tá, tô levando tiro aqui de torpedo, ok. okay. Atire nos torpedos também. A barra de vida da Roa é que importa. Ali em cima. Tem inimigos embaixo e em cima também. Vamos ver. Ok. tirando torpedo, <risos> Mas que não acerta. Não se ainda, mega man. No meu sonar. Tá um de aí? Tá. Aéreos. drones aéreos. Tem sossego oh. Ele nunca cai em cima de você <risos> Vamos ver Eu não controlo esse barco, né, pessoal Só o Mega Man mesmo a gente quer chegar nas ruínas daqui. Pô, no não me corta. Esse vermelho que é um problema. Ele tá parado. Nossa, é muito. É muito bichinho, mano. É muito robô aqui. Sei lá, barcos, marinas, sei lá o que é isso. Eu não consigo dar conta de tudo. E é por isso que eu escolhi essa configuração de Buster, né? Pra gente não ter problemas. Às vezes, velocidade é melhor do que poder de fogo. Caso ter menos cadência, né? Mentira. Alcance também é bom aqui. Muito bom. E essa configuração. Configuração está excelente para essa parte. Gostei. It looks like we got rid of all the little ships. Wait! I can see it on the sonar! Heads up, Mega Man! something big coming this way Uh-oh I knew our little blue boy'd show up I figured we'd run into him sooner or later if we waited here Slow ahead Slow ahead your fire on the blue boy. Blow him and his little toy boat out of the water. What? But Diesel, if we sink his boat, won't the keys go down with it? Who cares? Once he's out of the way, we can get whatever we want from the man. Right? We've got to take care of him once and for all. Thanks to him, our plans have been completely ruined. I'm gonna teach him a lesson. All right, men, let's do it. O que está acontecendo comigo? Por que eu se ele. Se aquele pequeno realmente Ok, então. Boss time, né? A gente não pode fazer nada contra ele agora a não ser defender nos defender dos tiros dele. Mega Man, should we do? Fight or retreat? Olha, a, a escolha mais sensata é fugir. Por quê? Pra ela consertar o barco. O barco já tava com a metade da vida. Né? E outra coisa, faça suas preparativas, munição, é... recuperação de energia, escudo, seja lá o que for. Reequipa suas Buster Parts, salve o jogo. E se quiser trocar por uma subarma arma melhor, aproveite que agora é hora. Vou até ver se eu consigo arrumar alguma coisa melhor. Porque meio caminho já foi andado, ou seja, toda aquela sessão marítima que a gente passou, né, derrotando os barquinhos, não vamos precisar é, passar de novo. Porque agora a gente vai enfrentar o, o grandão, né. Isso é uma coisa muito boa desse jogo, cara, esse jogo... Ele é uma mão na roda essa, essa opção que eles deram aqui. Tá, vamos lá, deita. Não, deita não, é roll... Armas especiais. Vamos mudar. Que arma é mais útil contra oh, esse inimigo agora? Esqueci o nome dele agora. Não importa. É... de de Ela é muito lenta. Granadas não vão longe. Vácuo não vai me ajudar. Muito menos minas. Braço normal também não. Cara, acho que o máximo aqui vai ser Power Red Buster mesmo. Deixa eu ver o que eu posso fazer pra dar uma melhorada nisso. Ele tá cobrando um pouquinho caro por eles. Rapid Special. É, o canhão ele é muito lento. Energy. Aumenta a quantidade de munição? Eu pensava que era a quantidade de tiros de, de cadência, né? Mas é só na Buster Part, pessoal. Eu devo ter comentado isso em algum, outro, em algum outro vídeo e acabei de... cometer um erro, né? Naquela... Eu cometi um erro naquela hora. Peço desculpas. Mas é porque eu acho que esses atributos mudam de arma pra arma também. É bom ler o que tá sendo descrito na descrição antes de você fazer o upgrade. Eu não vou fazer upgrade nenhum. Eu acho que eu tô confiante com o que eu tenho Só com a minha Buster Parte Eu acho que eu já consigo dar conta do recado Mas se eu tivesse o lança-mísseis Seria muito fácil O que eu tô fazendo aqui? Vamos lá Vai ser a nossa revanche Ah, fui atingido. A auto-mira não funciona aqui, né? É mira automática. Tem que atirar manualmente desse negocinho, Nesses mísseis aí. Às vezes ele erra. Quando ele erra é bom. Tá, vamos nos distanciar. Isso vai ser ótimo. Precisamos ter vantagem de terreno. É estranho falar terreno quando se trata de água, né? E tem todo um rio aqui. Esse rio é fundo, né? Pra ele só tacar tá a carinha de fora. por você saiu seu aqui. menina. você braços. bem? não você? Ok, O que que e nos caíões. Obrigado. Destroem as armas primeiro. Vai lá. Até que funciona isso aqui. Funciona bem, tá? Imaginei que não fosse funcionar bem. Ah, peraí, agora eu tô errando. Tá, os braços têm que ser assim. Atira nesse negócio ali. um canhão laser, ele é muito poderoso. Se você ficar atirando constantemente, ele não consegue disparar em você. Levar um tiro daquele canhão laser ali machuca muito. Como eu estou com uma excelente configuração, fica fácil. <hamos complete>. <fim> Boa. <fim> oh! <fim> Status report. This is the NGGA reporting. Our are completely offline. There's in the, the pumps aren't working. 2 are and 3. Estão sendo sealed off. Diesel, I hate to admit it, but she's not gonna last much Amen. I'm sorry, Tron, after you went to all the trouble to make us such a magnificent robot. What can I say? Cheer up, Diesel. Don't worry. We'll go back to the ship and come up with a new plan. Yeah. That's it. That's the spirit. Thanks, you two. Now, I couldn't have asked for a better brother and sister than you. We'll get that blue boy next time for sure. I don't understand. Even though we got the better of us again, I don't feel the least bit angry. Why is that? Ok, então, estamos aqui na ilha, né, do segundo subgate aquático, né? Estamos nas ruínas das ilhas. Você quer salvar? Sim. Uma ilha no meio do lago Jun, né? E isso a gente vai ver no próximo vídeo, né, pessoal? Porque já vai dar o um tempo aqui. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. E vocês podem voltar, né, pra... Para a cidade, caso você queira, para você rearrumar as suas armas, equipamentos e o que você quiser, comprar coisas, eu vou dar prosseguimento direto daqui porque é mais fácil para mim. E eu acho que eu tô satisfeito, né? Com os itens que eu tô carregando, qualquer coisa eu faço uma mudança ou outra. Bom, mas é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê uma próxima oportunidade, não se esqueçam de dar uma passada lá no meu canal, link na descrição. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.